Como é que você tá? Eu tô bem, e você? É? E você? Eu tô bem. Chique, como é que você tá? Chique. você não mudou nada, rapaz. Você não. tá cada vez mais bonito. É mesmo? É, tá, com esse cabelo meu... preteado tá, seu. Do... Prate... Prateado, né? Prateado. O meu é. foi embora. Você foi. Vitoriano. E aí, como é que filho? Filho tá? de Dona Carminda uma senhora que deu uma panela de ferro para minha esposa a gente tem o maior carinho. Tinha Ainda ah, tem até, até hoje lá. Tem, ué. Ah, coisa chique. Como é que você tá, Euripim? Eu tô bem demais, graças a Deus eu de quê? Eurípedes Gomes de Moraes. Você tem o mesmo o sobrenome Gomes do, do Nenê, né? É, ué, o, o Nenê é Luiz Cândido Gomes. Por que que é esse Gomes seu veio de onde? Do, do meu pai, né? Como que é chamava? Meu pai chamava José Gomes de Moraes. José Gomes de Moraes. É, na realidade é do meu avô, né? Porque igual o Luiz, igual o Lenê, né? O Nenê chamava Luiz, Luiz, Go, Luiz, Luiz Cândido Gomes. É. É do meu avô, né? Me, me fala um pouquinho do seu pai. Quem são os irmãos do seu pai? Ah, meu pai era o... Assim, Ibiraci. conheci, né? É. Deus que eu conheci. É o Messias, a Tia Osório, a Tia Marana, o... o Tijão, quem mais? Quem mais? Eu acho que é só. Essa cabeça branca aqui. Ah, é. Da sua mãe, não preciso te falar que é a Dona Carmina, Vitoriano, tem uma família grande, eu conheço todo a mundo. Mamãe, a da mamãe é a, a, a Tia Bibita, né? A tia Bebé. Tia Jajata. Carmélio, Carmélio. É, o Bebeto. O Bebet, o, o, o, o, o, bebê, bebê, o bebê é o Casturino, É. Né? O, o, o, o, o que morava lá em Camelia. O Campinas. bebê é Carmélio só. Não, o Casturino é outro. Casturino e Casturina, que foi pra. Ah, é. é. A Casturina é a Tia Jajata, né? A Jajata é Cordélia. É, Cornélia. É, é A Casturina é. Que é, que é a bebida que é. Como é que é? é. Não. O tinego. Vê como é que é? Vamos deixar da sua avó que eu tenho muito, muita história dela Mas vamos contar, o que, que você lembra do seu avô? Nada, eu não conheci ele, eu não conheci nenhum avô meu Nenhum avô? Nenhum Quantos anos você tem hoje? Hã? Quantos anos? 70 Você é de 50? Tem dois. Mas você... você é novo, rapaz, porque eu sou de 52 também Só que eu faço em outubro, você já fez, né? Eu faço em março já fez, é mais é do que eu posso deixar aqui ou não só, só para estacionar aqui. Eu não vou estacionar, eu tô querendo só registrar essa história. Sua <risos> tem lugar aí, ué? Tem aí, pode estacionar. Aí, ó, é ele tá trabalhando aqui no estacionamento aqui ao lado da Santa Casa, certo? Esse é primo, está sempre convidando a gente para vir aqui. Hoje eu passei para fazer esse registro, hoje que é dia 27 de agosto de 2000, 2022, Eurípides Gomes. Aí ó, você vai sair aqui, nós vamos, nós vamos contar mais histórias daquele Ibiraci. Mas sabe quem que vem muito aqui? Quem? o, o Carlos? Passa, pa passa de cá, passa de cá, fazendo um favor. Você me filmar? É. é. <risos> ah, seu porcaria, tá andando aqui, ó. 70 anos. O Carlos passa aqui, né? O Carlos passa. Ele vem é. de, de, de, pelo menos uma vez por mês, né? Porque vem receber. É, receber ele chega aqui e bate papo aí. O Carlos é irmão da MEI. É, ele, não, ele não bate papo, ele vai com a coisa... Vai atender o pessoal que não tem jeito de gente filmar. Eu preciso de pegar uma hora que ele tem disponibilidade de tempo. Então, Auripim, é... hum? me fala aqui, e Arlete, aonde se achou essa, essa pérola? No, no, no, você lembra dos outros que vinham para o Biraci? Para Franco Ibiraci, os senhores conheceram no ônibus. Então foi naquela serra ali do Ibiraci. Foi que... naquela estrada de Ibiraci. Você subiu coisa. aquela serra de ônibus ali na, na terra, né? Subiu, Muitas é. vezes, é. É, uma vez uma vez que o.. Eu, que eu, que eu, que eu, você lembra quando tinha aqueles tachos de cobre? Sim. Eles, minha, minha, eles fizeram, eu tinha bebida até que fez, na casa da bebida, na, na casa de Moacir ali. Eles fizeram goiabada. E eu, toda, toda, eu não gostava de. não dava bola para doce, mas da rapa eu, eu gostava. Eu, eu gostava de comer. Rapar o tacho? É, rapar o tacho, a, a, a panela, é. qualquer coisa. Só que o, o tacho de, de, de, de cobre, eles vão ter zinabe rápido demais na conta. Uhum. E eu peguei e, e fui rapando assim, ó, e rapei na beirada do, do tacho e tinha zinabe. E eu comi. Rapaz! Mas não passou cinco minutos, eu já passei. Esse, esse tinha, na realidade, do, esse, esse, eu já estava, assim, como se dia, eu já estava desenganado. Aí foi época, uma época de chuva, mas chuva que Deus dava. Naquela época chovia demais e, e, e, e igual você falou, na serra não era onde o asfalto, ela subia lá em cima, assim, ó, ela passava lá por cima. Ela não era ali, era lá por cima. Aí eu não, eu não sei se foi, você lembra de, de falar da Maria Quejeira? Quejeira, famosa. Então, ela que falou pro, pro papai e a Mam, mamãe, por que, que você não, não leva no doutor Joaquim? eu, por que, que não leva no Dr. Joaquim? Rapaz, mas foi na hora, foi a mesma coisa, ele, ele descobriu na hora, me deu remédio, eu recuperei. Ô, é. Ripin, a mãe da Arlete, ela era de Ibiracia ou não? Era, todo mundo era de Ibiracia. Como que chamava? A sua sogra? Ela chamava Terezinha. De quê? Erotildes de Andrade. E o seu sogro? O Elton Barbosa de Andrade. Irmãos da sua sogra? Irmão da minha sogra? É. Vixe. Aí eu já... Irmão do seu sogro? Aí tem o Tal, tem o Carlinho, tem o Tal, tem o Tineca... Tem o tio Gabriel, que já morreu, o tio Quinca, o tio Zé que já morreu, a tia, tia Zita, é, eu... a tia Maria que já morreu. Eu penso... E a Arlete tem que irmãos dela, os seus cunhados? Ah, você falou de irmão, é. da, de, de, de, de irmão da dona Tereza? É. Não, da Terezinha, não era, era chamada Terezinha. É, tem a. Que eu, assim, que eu lembro mais é a Fátima e a. E a Isabel. Lá de Biraci? É, todos lá. Você saiu de Biraci com que idade? Que você veio primeiro do que o seu pai, né? E, não, meu pai não, não veio pra Franco, é. No final que ele ficou aqui? Não, mas ele fez. Ah, quando é, eu mudei pra cá com é, o ele é. veio morar comigo, né? É. Aí foi morar comigo. E já estava viúvo, já, e, né? A sua mãe faleceu pai, com que idade? meu pai, com 58 anos. É. O papai. Pode fez 20 anos certinho, no mesmo dia que a minha mãe morreu, o papai morreu. 20 anos. 20 anos. No mesmo dia. Esses olhos claro, são do seu pai, não é. preciso nem de, de falar, porque eu conheci o seu pai, né, é Batia, morou ali no horto, né, morou, é, na, na época é. lá. Foi. Ô Eripim, oh, oh, no... oh, mais um pouquinho aqui, e filhos? Quantos filhos? Eu? É. Três. O nome deles? Bruno, Tarcísio e Vinícius. Então você vai votar no Tarcísio agora? o Tarcísio? governador? Não sei, nem. nem. Rapaz, eu, eu, eu, não, eu não sei o nome de candidato. Eu uso o o candidato, Tarcísio do... é do Bolsonaro. É? O Bolsonaro tem que botar ah, ele de novo lá. Tá, é. Você né? então, sabe falar, falar em Bolsonaro, eu, o, dia é. que, o dia que, que eles foram, foram fazer aquele, aquela, aquela sabatina lá na Globo, eu falei, vixe, eu quero assistir isso aí porque eu vou te falar, o trem vai pegar fogo, né? Porque eu não é. gosto da Globo, a Globo é. também. Mas eu não, eu não, eu não, eu não eu achei ele ter calmo e mais da conta, parece que ele estava com medo da, da Renata, mas do Willi é bom, né? Não, aquilo ali foi uma paixão que eles fizeram, viu? e foi muito bom, porque eles perceberam ele estava querendo revelar mais a perseguição deles com o Bolsonaro. Porque até o Bolsonaro falou assim, você está querendo que eu seja um ditador? É, né? eu falo. É, vai chegando gente aqui, ele precisa de lá, e nós vamos fazer aqui esse registro muito bonito o Euripides. O que você vai fazer com sem... isso aí? Em seguida vou colocar lá na polícia, entregar na polícia. Tá, Para ver, ver se não uh, tem ante, antecedentes? Antecedentes. Não <risos> tá, tá filmando. Passa é, depressa. É. A vida passa depressa. E a gente bom. leva até um susto, né? Você já tem netos? Já. Quantos? Tem duas netas. O nome dela. Vai, vai, vai, vai, vai ter... Vai nascer a terceira, as minhas netas chamam Clara e Gianni. E Gianni. Você estudou em Biraci? Estudei, oi. Que escola que você estudou Pô, lá, que lá você lembra de professor? É? Ginásio de Birassi. Ginásio de Biraci, professor seu da sua é, época é, tinha, lá. Tinha, tinha o, tinha o Jeromim, tinha o Dr. Namir, o Zecão. O, o seu Era é, é esse. Cuidava lá de vocês. E aqui em Franca você estudou, Odal? Estudei no Cristalose e no IETC. No IETC. A Arlete trabalhou no INPS, né? Trabalhou. Muitos anos? Eu não sei. Não, não sei exatamente quantos anos, mas trabalhou muito tempo. É. Ela, acho que quando ela pediu para aposentar. Não, não, não tenho certeza, mas parece que ia fa faltava três anos para ela aposentar, mas aí <risos> Aí a menina mordeu no braço dela. Aí ela pediu para sair. Ela, ela pediu para sair. Ô, oh, Oripim, oh, oh, oh, a vida, além de ser é, longa, rápida, um voo, mas a pessoa capuchando tira muita coisa boa, né? Tira. Você viu muita coisa boa desse, desses Nossa. 70 anos aí. Ah, é. Eu vi muita graça, eu vi, eu, eu, te falar a verdade, eu, eu sou uma pessoa que eu acho que eu vi muito mais coisa boa do que ruim eu, Ruim mesmo, acho que, eu, ruim, eu, Não, é, falar, falar, que, falar que é ruim, por exemplo, perder meus pais e me, me, meus pais, por exemplo Mas isso aí tinha que acontecer mesmo É, e agradecer a Deus que é, você teve, né, conheceu, então, conviveu, então. aprendeu Você então. e o André, né, é. o André tá com que idade hoje? Ele é 11 anos mais novo que eu, eu tenho 70. 59? 59. Sim. É, 11 anos. E só vocês dois? Só nós dois. Aí, ó. A Luci morreu com 15 anos, né, coitado? Deu leucemia, né, na época. A sua irmã? Era mais nova do que o André? Não, era mais velho que eu, ué. Era mais eu velho do que o Era mas é isso aí, a vida. Aquele Miraci você viu aquilo bem, bem pequeno, né? Onde eu morava hoje, exemplo, onde eu morava lá, por exemplo, hoje não tem nada aqui lá mas hoje é tudo asfaltado. É o centro, né? É, ali é, ah... agora tá tudo. É. Um abraço para você, fica Obrigado, com Deus. Fico eu fiquei Deus. muito contente. Eu já tô indo e uma hora eu volto aqui pra gente conversar mais. Falou? É Deus abençoe. Você Valeu. Filmou tudo? Filmei tudo. Depois né? eu vou colocar lá no YouTube. Memórias e Vidas. Um abraço. Um abraço. É, é, tem que atender o pessoal e tá no, no horário de serviço. Valeu.